Vamos da Buri? Olha gente eu faz uma aí, bonitona. Manuana. Ela, é ela que faz eu rir depois fala que eu tô rindo e nosso vídeo tá cagando. O nosso vídeo tá cagando pra nós, gente. Cadê <risos> o caga mais? Cadê o pilote? Cadê o pilote? Achei, achei o pilote. Pilote. Isso aqui pra eu fazer pra... É, pra eu fazer uns um, um brilhos aqui, ó. E agora só vai que assim. Aí eu. É, eu, vou... eu, pegar... eu vou pegar Pegar com. Eu ia fazer. Olha Eu ia fazer. Eu ia far... Calma. Usar? Não. Gente, nós tá fazendo um bagulhinho. Saiu eu... Dá pra ouvir as músicas? Né? É, né? Agora, cadê o piso? Caraca, piso. esse troço tá ficando horrível Cadê a porcaria do olho? Tá, ali, tá no teu tu botou a mão, ainda. Não, começa a molhar Aqui, minha filha Aqui, tu já que velho! Não Gente, tá tudo se subindo. Vou precisar, rápido. Pronto Apaguei. Corri, apaga esse troço! Oh. Olha, gente, tá bonito Tá, horrível. errei eu Tô pensando coisa Vou procurar eu vou. vou usar a base da velha Que é a Bela, A velha braba né Belinha? Não, não sei se não, não. Tô usando na... Coração é o coração que eu lembro? Uhum. Ah, que legal Por eu perguntei, né? Filesado Que ideia ficou é. horrível Ai que por essa É porque eu tô tentando fa é, fazer um, uma aguinha só Pra eu fazer o, o negócio aqui ó <risos> Pareceu o peide, gente, agora Já é sei assim. Olha que eu. Hum. Ai! Eu preciso de um espelho. Ué, é só usar. Que porque... Agora vai ser assim: esses espelhos de maquiagem. Os outros estão tudo. Assim. Aí! Em vez de eu fazer uma, uma planta, vou fazer uma árvore. Nossa, que legal! Que legal! Olha aqui! o único que eu sei. Olha aqui! Esse aqui é mais claro. mais claro olha aqui, não tava conseguindo fechar nada O quê? Tava conseguindo fechar não? Não Não, preguiça Quero... esse troço aqui desse troço aqui Então eu vou botar O... Gabi, faz Faz um, uma ponta nesse troço aqui Tô não tô conseguindo fazer, não. Calma aí, cadê o pincel? Aqui, ó. aqui. aqui. Quer fazer uma planta? Uma ah, árvore. Calma aí, eu falei um girassol. Meu show. Tu fez um piolho aqui, ó. Não, aqui em cima era o sol, garoto. Que, que foi esse, mulher? Cadê o pincel? É porque eu tô olhando lápis? lá. Cadê o lápis? Júlio. Agora vamos lá. Copiar. Aqui. É. É difícil. Deixa eu pegar o outro. Que tem dois. Tem três, mas aqui outra Muito mais forte Você tem tá muito caraca. Vou ver se tá naquele um tá, né? ali. Ah. E é, tem um ali, né? Cadê? Aqui. Cadê o pilote? eu eu falo berio e você dá um like berio eu... like berio Beli... like ó oh, eu não tô pelado aqui. que eu tô de com hum. pode ser cisa pronto Por que Pode ser cinza? Olha aqui Pode ser pistão cinza? Olha aqui Olha o que eu trouxe, olha Cinza é melhor Também vai combinar muito mais Aqui é o preto <risos> nada. só sou... Bo... Olha isso Pronto Pronto, perigo. Vai logo, velho, que tu quer? Hum Aqui, né? Uhum. Pode ser cinza? Hum é claro, que eu vou ter que niro tocar. e Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu preto. Vai céu! isso? Deus um do céu! do estou olhando quando o Ricky isso Padrao Cadu Cadu Cadu Cadu Cadu Cadu Cadu um coelho? Cadu Cadu Cadu é Cadu Cadu Cara de Cadu Cadu Cadu Cadu Cadu Cadu Cadu fazendo Cadu isso é no rosto, criatura. Ali. Tu vai fazer no rosto? É bem fácil, né? Em vez de fazer uh -huh. aqui, uh -huh. Aí que tu bota glitter. Aham, aham. Aham, aham, aham. É o pinto de verde? <risos> pra, pra imitar um o amarelo. Isso. Tá vendo? É, eu faço um, uma árvore de glitter. Ou eu faço um coração. Não, faço sua Faz um coração. Assim? Aquele gigantão. É, bota glitter por cima. Não, fica feio, é. velho. Bota a glitter assim, ó. Tudo glitter, tá bonito. Ótimo. É, mas, mas, aí nós vai sair, ó. Vai sofrer. Vai se ferrar. Agora eu vou despalhar. <risos> Ai, meu pai. Até a pessoa. Eu vou. Cada pessoazinho. Ai gente, eu chega de ter que mostrar. A mulher faz muito rir, gente. Eu não sou comédia. <risos> <Comedião>. <risos> comédia! TikTok, comédia. Talvez eu sou rei. Ai ah, ficou boa. Muito,